Oi gente, aqui é a Jurupoca de novo E hoje eu vou assistir outro vídeo do Milk Air, Milk Air Como vocês querem um vlog, eu já isso um monte de vezes E esse é o tipo de pessoas apresentadas no Minecraft 2 Eu assisti o 1 no vídeo passado e hoje é o 2, vamos lá o Tipo de pessoas apresentadas no Minecraft 2 Por Milk Air, por Milk Air é mais fácil malvado. mal Comprou é tá um lobo. Tá com quatro ossos. O youtuber. Aí também oi. Oi, gente! É, Bem-vindos à minha série Minecraft. Eu, eu minerei um pouco com a de pilhada, mas não foi muito. Peguei um pack de. de terra, um monte de. diamante de eu definitivamente. Flashback! Fez. O psicopata é versão 2. Porque no, vídeo, no primeiro vídeo tem uma versão. Tem outra versão. Ah, não é fácil. esse não. o isolado o solitário não Eu vou muito obrigado por e. Tá certo. Tá Então, lá. Eles falaram isso. O, o novo jogador. Ali, mirane, tá com uma picareta de ouro. Ai, não. Não, você vai perder o diamante. Você não pega diamante com picareta de ouro. Você pega com picareta de, picareta de ferro. Ele perdeu ali. Isso. cinco diamantes. Não, não faço isso. Quebra o quebra último e bota uma tocha. Quebra tudo depois. Você não gasta, é só aí tem ali uma casa. Eu, o portal do Tua Tem tem uma casa de diamante, bloco de diamante e ouro. A gente passaria passarinho porque foi da porta errada. Ele redstone, ferro. Ele é um, um, um baú cheio de packs de diamante. Tudo em madeira, tudo em stick. Fez uma picareta de diamante É, porque eu não acho que alguém faça isso E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Caso vocês não estejam inscritos, não de sejam inscritos Ativem o sininho Deixem sugestões aí no, nos comentários E deixem o like aí também para ajudar aqui o canal. E foi esse o vídeo de hoje. Obrigada por terem assistido. Tchau.